Olá, tudo bem? Se você me conhece, você sabe que eu sou um professor da disciplina Negociação. E muitas pessoas ainda acham que é uma ferramenta que se utiliza apenas no campo dos negócios, principalmente na área comercial. Você também acredita nisso? Então deixa eu te dar alguns cenários e veja se você se encaixa em algum deles. Quantas vezes você achou necessário dar um feedback para o seu chefe, mas não teve coragem? Você adota a frase, manda quem pode e obedece quem tem juízo? Se isto é verdadeiro para você, você sabe quem tem prejuízo, né? Se você tem filhos adolescentes, está perdendo o controle com os novos comportamentos dos filhos? Se você está separado, Está com dificuldades para discutir questões de custódia ou visita com seu ex-cônjuge? Se você é um líder, fica desconfortável para dar um parecer sobre um desempenho ruim? Se tiver que terminar um relacionamento, está sofrendo por antecipação? Bem, eu não vou listar mais coisas. Agora pense, quando você não sabe conversar sobre essas questões, que impactos? Esta incompetência pode gerar na qualidade de sua vida. Tem pessoas que pensam que lidar com conflitos significa que precisamos tratar o conflito quando ele surge. Mas muitas vezes ele não existe. Sabe por quê? Porque você nunca manifestou o seu desconforto com ele. Quando nos enganamos dizendo que a relação está boa, não culpe o outro é você que está omitindo o que precisa ser falado é você que está aceitando a proposta do outro é você que está sofrendo sozinho este é o grande problema pois a partir do momento em que você falar o que precisa você pode receber uma reação inesperada provavelmente uma reação emocional que você não sabe como tratar então o que você pode fazer com frequência? foge do confronto Vai para o confronto de forma ineficaz, ou vai para o confronto de forma eficaz. E é aqui que precisamos aprender a negociar. Confrontar a pessoa de forma eficaz. E ainda tem pessoas que acreditam que não precisam aprender a negociar. Meu amigo, quer que eu te diga tudo o que deve acontecer com você quando você não consegue lidar com conflitos. Você desconta a sua raiva nas pessoas que estão mais perto de você. Você não tem um sono reparador e por isso tem sentido cansaço do trabalho. Você tem ansiedade, sofre por antecipação e por isso tem dificuldade de concentração. Você tem se sobrecarregado no trabalho e por isso não tem se dedicado à sua família. Preciso falar mais coisas? Os benefícios da competência de negociar ultrapassam os acordos de negócios. Como sabemos negociar? e, principalmente, a negociação em ambiente de conflito, conseguimos nos manifestar livremente. Isto faz com que marquemos a nossa presença sem desrespeitar o posicionamento dos outros. Com essa habilidade podemos agilizar as carreiras, podemos fortalecer os relacionamentos e, certamente, melhoramos sensivelmente a nossa saúde. Isso eu não estou inventando. Kerry Patterson e Joseph Green, famosos professores da Harvard, em seus estudos sobre excelência pessoal e organizacional, descobriram que o fator crítico para o sucesso de muitos executivos é esta habilidade, a habilidade de dialogar, principalmente em ambientes de adversidade e constrangimento. Foram mais de 25 anos de estudos e mais de 20 mil pessoas estudadas, de gerentes de operações até famosos CEOs Todos esses profissionais eficazes tinham essa habilidade mágica de dialogar. O mais interessante na pesquisa era que o objetivo era entender por que algumas pessoas eram mais eficazes do que outras. Não era um estudo sobre habilidade de negociação. Então, convença-se de uma vez por todas. Aprenda a negociar. Sua vida está no centro desse jogo. Raio.